Neste vídeo, eu assumirei que você já sabe como funciona a interpretação de uma assinatura de primeira ordem e introduzirei uma interpretação para outra parte da linguagem que é usada para construir termos e fórmulas, a saber, os símbolos de variável. A interpretação dos símbolos de variável será muito simples. Começamos a partir de uma estrutura de interpretação que nos diz tudo o que precisamos saber sobre como a assinatura de primeira ordem vai ser entendida como operando sobre o nosso domínio de discurso. E o que fazemos para entender as variáveis e o que elas significam nessa estrutura é usar uma função que recebe uma variável e devolve um elemento do domínio. Tal função será aqui chamada alocação de valores para o conjunto de variáveis sobre a interpretação dada. Repassando, primeiro temos uma interpretação para assinatura. Nessa interpretação, há um domínio não vazio, como de costume, e este domínio é usado para alocar valores para o símbolo de variável. Note que se x é um símbolo de variável, portanto, ρ de x é um elemento do conjunto D. x tinha o tipo iota, portanto, precisa ser interpretado como um indivíduo. Outra entidade linguística que também denota indivíduos são os símbolos de função nulários. A diferença é que estes últimos fazem parte da assinatura e os símbolos de variável não fazem parte da assinatura.